Início da rodada! A bomba foi plantada! <risos> A equipe Alpha venceu! <risos> Início da rodada! Atingido. Bomba na área! A bomba foi plantada! A equipe bravo venceu! Início da rodada! A equipe Alpha venceu! Início da rodada! Está entendido! Vão! Vão! Vão! Grr! E Bravo venceu! Início da rodada!